investigadores foram contratados para ir a uma casa abandonada no meio de uma floresta para capturar o um maníaco conhecido como colecionador de órgãos. Com 49 anos, ele vive de comer órgãos humanos desde os 15 anos de idade. O mais estranho é que ele já havia morrido e sepultado por esses mesmos investigadores há seis meses. Já estão no abrigo secreto do maníaco. Eles vasculham cada cômodo em busca de pistas. Vem, vem, vem. Quais está ele? Ele está andando de um lado para outro. Com certeza já sabe que tem companhia. Vocês viram isso, velho? O que, que é isso? Era ele? Não sei. Tem... tem alguém lá, tem alguém lá, tá vendo? Mergulhador. Você quer ouvir um barulho? Eu acho que sim. Ó. Oh. Deus do céu. Enquanto vasculhavam a acabaram se deparando com uma cena de embrulhar o estômago. que isso, velho? Nossa... Ela não mostrar isso aqui não, é? Sim, há um corpo dissecado sobre a mesa. O corpo está totalmente apodrecido e exalou um cheiro de cara estragada com paz. O maníaco se alimenta da carne assim mesmo, com fezes e tudo. Como assim, velho? O que, que é isso aqui, velho? Tá fresco, tá fresco. Não negócio tá até branco, velho. Vai quanto tempo que isso aqui tá aqui? Não gosta tá até branco, velho. Tá aberto, mano. Tá aberto, tá aberto tudo. Quando eles se afastaram, o colecionador de órgãos apareceu e começou a mexer no corpo. De alguma forma inexplicável, ele voltou à vida. Vem ali agora, mano. por que conversar, velho? Eu, Rafael, não, Rafael, vamos ter que aqui. Mano, calma, a gente veio atrás de você. Daqui, calma, mano, calma. A gente tá preocupado com você, velho. O que, que tá acontecendo, mano? Fala com a gente, normal, a gente vai embora. Explica. Explica. Explica pra gente o que você tá fazendo. Parece que houve ouvi uma reviravolta no caso. Descobriram que o um novo colecionador de órgãos, na verdade, é um dos integrantes da equipe. Mano, oh, vai no meu bem, mano. Vai embora, velho. Sua família tá preocupada, o Lucas tá falando, mano. Não é assim, velho. Você vai tá sair do nada. Pensa na sua mãe, velho. Olha aí. Não, Vai Apanhei. A... O que está acontecendo? Que barulho é esse! Que barulho! Saúde! e Thaís realizam uma operação na casa da velha da caixa d'água. Uma senhora que pulou de uma caixa d'água de 15 metros de altura posso sofrer de desgosto pelos seus filhos que só pensavam em seu dinheiro. Amor, olha aqui. Um pé descalço. Licença. Enquanto dialogavam por intermédio do espírito, o pior aconteceu. O quê? O Você pode chegar bem próximo de nós? Aqui. Sai, sai, sai, sai, Você tá doido. sai da casa Ai meu Deus, fez portão, fez portão eu não vou Tá repreendido, em nome de Jesus Cristo No vídeo que se segue, vemos uma das maiores investigações do paranormal registrada em um cemitério Lívia, eu acho que eu entendi Galera, a gente ligou a câmera de visão noturna tá sinistro aqui na minha... Impressão minha, ou há uma mulher vestida de branco caminhando logo ali na frente. Já é motivo mais do que o suficiente para sumirem deste local. Dentro de um cemitério. Dessa vez lá no México, algumas belas jovens estavam vagando entre os túmulos quando algo foi captado pela câmera. Olito, se Sim. Imagens reais. Top, O que foi? Branco, que ninguém sabe de onde saiu. Apareceu bem diante delas, mas logo sumiu sem deixar rastros. Você teria coragem de nadar, mergulhar e saltar nesta piscina? Você iria é mesmo sabendo que um louco psicopata ou sua mulher ciumenta poderia te tacar lá embaixo? Responda nos comentários. Imagens registradas no Iraque. Um jovem explorava um prédio abandonado recém-bombardeado. Quando se deparou com algo aterrorizante. Viu um ser vestido de preto gemendo feito um animal em um pequeno cômodo. Tá bem, então, deixa eu ver. Uma feição demoníaca. Durante a oração, ele começou a tremer. Bismillah, Bismillah, o que Hassan tu que é ilaha illallah, é illallah. Sim, ele desapareceu como num passe de mágica. Para onde ele foi? E o que seria essa estranha criatura? Mais um vídeo registrado no Oriente Médio. <risos> Porque aquele tapete está se movendo daquela forma? Parece o tapete do Aladim. <risos> Sim, há uma bruxa assombrando esta casa. Essa é considerada uma das estradas mais perigosas dos Estados Unidos. Não é pelas suas curvas acentuadas, mas sim pela presença de um estranho hominídeo. Because this creature's got road rage. Screw this crap. Me carpooling with no pistol off priming. Um ser metade homem, metade macaco que anda que nem gente. Uma criatura hostil e assustadora que pode ser o lendário pé grande. Seja o que for, eu acho bom manter distância. Because this creature's got road rage. Screw this crap. Me carpooling de captação de movimento captou fotografias de uma mulher assustadora escondida dentro do banheiro de um sítio na Indonésia. Ninguém nunca mais entrou naquele banheiro depois dessas imagens. Imagens registradas na Indonésia. Aqui vemos uma jovem cuidando de sua tia que não está nada bem. Ela é uma bruxa e ficou assim após passar uma semana inteira possuída após fazer um ritual de três dias da alta magia negra. Como ninguém conseguiu exorcizá-la, a energia maligna do demônio começou a causar reação. É apodrecer seu corpo aos poucos. O resultado foi estir metade do corpo podre como se estivesse teimado. E <ríe> o jeans carne podre inflamada. E carne podre e tenta esgalar a própria sobrinha. Eu acho bom ela se manter longe da tia bruxa antes que seja tarde demais.